vamos começar mais uma live do Vila Kids e esse mês todas as nossas lives vão ser direcionadas ao Augusto Dourado, um mês da amamentação, um mês muito especial, um tema que a gente gosta muito de abordar, a gente pediatra, nutricionista, né? Com certeza. Então hoje eu tô aqui com a Fernanda, que é nutricionista aqui do, Vila, do Instituto Vila Mil e a gente vai começar a falar um pouquinho Desde antes né, da, da amamentação e propriamente na amamentação, como que essa alimentação da mãe é super importante para a formação desse leite materno, né, Fernanda? Com certeza, com certeza. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu falei hoje mais cedo, né, também dos meus histórios para quem me acompanha. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje com a doutora Larissa, porque. Né, a gente está começando, de fato, mais um mês e todos os anos né, é, é precioso a gente falar sobre alimentação, ter a ter oportunidade de falar sobre alimentação e a gente estava tá conversando um pouquinho aqui antes de começar né, como que o tema desse ano é mais legal ainda, eu fiquei super animada e a função da gente estar tá aqui de forma interdisciplinar, inclusive, né? Então, a medicina, a nutrição e enfim, todos os profissionais que de alguma forma dão esse suporte para a mãe, estão uhum. dando um suporte para a amamentação, né? E o tema desse ano é justamente é, coloca como responsabilidade de todos nós apoiar a amamentação, né? E eu acho que hoje, o, o tema dessa live, começando esse mês tão especial para nós aqui na Vila, né? Especificamente no Vila Kids. É, para poder falar um pouco sobre formas que a gente tem para dar suporte, então de dar segurança para a mãe em relação à alimentação, o que pode, o que não pode, tirar todas as dúvidas que com certeza dão mais segurança e facilitam muito esse processo, né? Quando a gente começa a cortar muita coisa, às vezes vai ficando difícil. Sim, fica tão interessante, né? É, e nem sempre precisa ser assim, Sim. Espero Que hoje a gente consiga esclarecer isso aqui, né? Então, a mãe, desde quando já tá ali grada, ela já tem todo um cuidado com a alimentação, pensando naquele bebê, né? Você já orienta as mães nesse sentido, desde esse preparo, né? É, a alimentação pode alterar, inclusive, o sabor do líquido amniótico, né? Exatamente, isso que é muito legal. A gente pensa, né, até nessa formação do paladar do bebê, que eu acho que é sempre ótimo citar. Não só, claro, né, como nutricionista, então eu, eu, eu lembro sempre que a gente tem que... Aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, desde antes da gestação mesmo, para oferecer nutrientes da melhor forma, para essa mãe, depois na gestação para esse bebê, sem dúvida nenhuma. Mas também as outras possibilidades que a gente tem, uma delas é de moldar esse paladar. Então, o que pode ser feito muitas vezes é, ainda intraútero, lembrar que esse líquido amniótico que o bebê está envolto, né, e que interage com ele, o bebê engole líquido amniótico, né. E ele começa a perceber ah, variações de sabor desse líquido a partir de mais ou menos 16 semanas. Então, com 4 meses de gestação, a barriga não apareceu, mas eu já tenho um bebê que interage com esse líquido amniótico. Uhum. E o líquido vai variar, então ele pode ter sabores né que às vezes, por exemplo, se a mãe come alguma comida mais temperada, que tem mais alho. Uhum. É, se come alimentos mais amargos, então a gente tem algumas referências em um estudos muito interessantes que mostram que pode ter essas alterações e isso ajuda nessa estimulação do paladar do bebê. Também. E essas alterações continuam depois no leite materno, né? Exatamente. O leite vai variando o sabor conforme a alimentação da mãe. Exatamente, então da mesma forma, né? A gente incentiva e tem até casos assim, engraçados também, estudos de casos, é, de uh, alterações não só no sabor, porque altera sim, mas na coloração, na viscosidade uhum. e a coloração às vezes sim uh, Casos de mães que fizeram suplementações muito específicas ou que usaram a... Uh, uh... Enfim, a gente tem alguns suplementos mais específicos, de cores mais específicas, tem alguns mais esverdeados com uhum. algas e o leite ficava absolutamente verde. né? E Numa extração a mãe conseguir notar isso. É. Então de fato tem algumas coisas que podem ter uma interferência que é positiva né? para essa estimulação do do bebê. E vale lembrar que quando a gente tem a fórmula infantil, ela é padronizada, ela é um sabor só uhum. e não varia. Né? E, o, e esse leite ele varia não só conforme a dieta da mãe, mas isso é doutora sabe falar melhor que eu. De acordo com as necessidades do bebê. Tá, o leite materno é algo que, é, assim, é maravilhoso. Cada vez que a gente estuda, eu, pelo menos, fico é mais apaixonada. É. porque é muito incrível como algo pode ser tão perfeito para a necessidade daquele bebê. Varia para cada mãe, para cada gestação que hum. aquela mãe tem, hum. aquele leite modifica, né? Exatamente. Então, é algo incrível, realmente, que deve, sim, ser super estimulado e ter todo o apoio de todos nós, né? Então, para uma mãe que acabou de ter o bebê, ele, de uma maneira bem geral, como deve ser essa alimentação? O que, que ela deve comer e o que, que ela não deve comer? Que é dúvida de todo mundo, <risos> todo mundo fica desesperado. Eu ainda tenho os pacientes que eu acompanho, né? É, eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de ter uma consulta ainda antes do parto. Então, no finalzinho da gestação, a gente tem uma consulta para tirar todas as dúvidas e eu gosto de falar disso e, e perguntar quais são as dúvidas, quais são as referências, porque a gente escuta muita coisa, né? É, a amiga, a prima, a vizinha que comeu e deixou de comer qualquer coisa. E fica muito confuso mesmo. Então, assim, em primeiro lugar, a gente lembrar que é, esse período de aleitamento, principalmente nas primeiras semanas depois do parto, existe uma demanda de energia, uma necessidade energética muito alta. É a mais alta do que em qualquer fase da gestação. Uhum. Na gestação a gente tem uma crescente, né? Então, no primeiro trimestre, a necessidade ela não muda tanto do que seria a necessidade da mãe. Uhum. Aí, a partir do segundo, isso vai crescendo. E no pós-parto eu brinco que, dependendo né, de como está estabelecida a amamentação, de como está a recuperação do parto para a mãe, eu posso chegar a ter como se fosse praticamente uma aula de spin todo dia. Todo dia de segunda a segunda. E gente É, tá então... <risos> Justamente. Mas a questão é conseguir organizar a alimentação sem excessos, porque dá uma fome danada, quem já amamentou sabe disso, é uma fome horrorosa. E a tendência de muitas mulheres é, às vezes, acabar caindo no que é mais fácil e nem sempre o que é muito saudável. Uhum. Então, o, é, o principal é conseguir se organizar previamente. Eu sei que a gente está num momento ainda, que espero que em breve né, passe, mas a gente ainda está num momento difícil até de interação, de ter apoio de outras uhum. pessoas. Então, é buscar realmente se organizar ou ter alguma coisa pronta ou semi pronta. Hoje, ainda bem que a gente tem alguns serviços mesmo de entrega, quer, pelo menos nas grandes cidades. Que ajudam muito nisso, então são muito úteis, a gente tem que escolher, né? Tem que garimpar. Mas basicamente comida saudável, comida que tem um o mínimo de industrializado, mínimo de processado. Pode ser uma comida congelada, pode ser, pode ser uma comida que tem um pré-preparo, mas assim. Uhum vegetais, então, legumes, verduras, frutas, arroz, feijão, por que não, né? Tem muita gente que morre de medo de arroz e feijão. Coitada e... do feijão. Coitada do feijão. E nessa fase, o feijão mais ainda, né? A gente até pedia que, que quem quiser mandar perguntas também, a gente já sabe que tem alguns mitos, né? A gente, a gente vai falar um pouquinho disso mais especificamente. Mas é difícil, né? Assim, conduzir, às vezes, uma alimentação, quando a gente tem muita restrição, que às vezes nem precisa ter. Então não. é comida de verdade, né? Aquela comida do dia a dia, evitar açúcar, evitar ultraprocessado, evitar, né? Tudo aquilo ali de você desembalar, descascar sempre Sim. mais do que desembalar. Exatamente, é. A palavra de ordem é sempre ah, essa, é né? Inclusive nesse momento continua valendo e vale muito. Com certeza, E beber muita água, né, preenchendo. E beber muita água. A gente fala né? e sempre sempre então, que tem essa pergunta. O que eu posso fazer para poder estimular a produção de leite na terra? E aí eu falo bom. Tem aquelas coisas que todo mundo fala assim: ah, mas é só isso, gente. Mas é muito difícil beber quantidade de água né, que a gente precisa, uhum. porque tem muita coisa que às vezes é Então eu falo sempre: é lógico que é muito difícil para a gente estabelecer uma métrica assim. Elas existem, a gente uhum. tem cálculos para isso. Mas eu falo que é, é, a gente tem que entender que, às vezes, uma pessoa que está uh, num lugar mais quente, ela tem uma necessidade de água um pouco maior do que quem está num lugar mais frio. Uhum. Quem tem uh, um padrão de atividade física, às vezes, mais intenso em algum momento, claro, não imediatamente o mas depois que você já está liberado, fazer atividade física, é, vai ter uma necessidade de água uhum. diferente de outra pessoa que não faz atividade física. então é beber água com frequência na maior quantidade possível porque é, leite é líquido, né gente? Leite. então a base ali né, que eu tenho é principalmente líquido. Então o primeiro ponto para a gente conseguir fazer uma produção ótima de leite materno é estar muito bem hidratado. Você precisa de água para você, para todas as suas funções, que para muita gente já é desafiador chegar numa quantidade ideal e para a produção de leite materno, né? E tem bebê que demanda muito. E a gente, né, se a gente conseguisse pensar quanto esse bebê tá mamando ele por dia, e tem médias é. para isso também, né, se dependendo da idade é. do bebê. O bebê mama mais ou menos, eu termos de capacidade de 20 ml por quilo. Uhum. Então, né, conforme ele vai crescendo, essa demanda vai aumentando. Conforme o horário do dia, mama mais no um horário do que no outro, né, tem essas variações. Então, a gente, né, tem, tem que pensar nessa conta aí junto para poder colocar. Então, em primeiro lugar, leite martelo. Em segundo lugar, que eu acho que é bem difícil, depois a gente né, pensar também, talvez seja antes do, do, do mais difícil, mas é ter aporte energético para isso, como eu falei, que tem uma demanda alta e a gente pode pensar mais especificamente em alguns nutrientes. Mas então, em terceiro lugar, seria tentar... Relaxar e descansar. É o que eu falo aqui. A ansiedade atrapalha. É, a ansiedade né? atrapalha. A gente já sabe que essa mãe ela não vai dormir tão bem quanto ela dormia antes, uhum. porque ela tem várias de sono, vai acordar na madrugada, enfim. Então, principalmente nas primeiras semanas, é desafiador esse tal desse descanso e tranquilidade, né? muita novidade. É muita coisa que às vezes algumas mães ficam realmente mais ansiosas, mais agitadas e mais um motivo para ter então uma rede de apoio que uhum. ainda que não sejam parentes próximos e amigos pelo momento que a gente está vivendo, mas de ter como a gente fala aqui, né, uma vila que tem é, né, tem onde eu, eu falei, se eu preciso de uma vila para poder criar uma criança e de ter então um suporte profissional que seja de profissionais que você confia, que você entende, né, a linguagem, que você entende aquela linha que que está seguindo ali de de que acredita na didática, enfim, uhum. para poder conduzir da melhor forma. Né? Bom, muitas mães perguntam. A gente está falando da importância de beber água sobre chás. Pode tomar chá quando está amamentando? Que tipo de chá que pode? Que tipo de chá que teria alguma contraindicação? E café? São perguntas que eu recebo sempre. Compre... É, acho é, é. nossas... é, é. a gente já vai começar a falar dos tá, é mitos, que tá né? O assim é. que, é. que pode e o é. que não pode. E sempre tem alguém que me pergunta também: Fê, eu posso tomar chá de tal coisa? Que é diurético? Chá para ajudar a emagrecer? O chá funciona? olha. Não é momento para isso. O ideal é que a gente fique realmente nos chás que são mais porto seguro. Na verdade, até tem uma diferença, dessas, principalmente dos primeiros meses de amamentação, as primeiras semanas de amamentação para gestação. Para gestantes, a gente normalmente não indica nenhum chá de ervas. Uhum. Salvo raríssimas exceções, os chás que podem ser usados por grávidas são os chás de frutas. A partir do nascimento do bebê, então durante esse período de aleitamento, ah, a gente flexibiliza um pouco e tem, inclusive, né, chá específico, chá da mamãe, para poder fazer essa boa produção. Mas a gente tem algumas ervas que podem ser usadas também. Normalmente, camomila, erva cidreira, erva doce. Essas que são, né, a gente sabe que normalmente tem um efeito mais calmante. Uhum. Algumas podem, inclusive, né, usando como chá. Então, eu tenho uhum. aí, pelo menos, o benefício de ajudar a hidratação sim, também. É coisa de hidratação. Né? E pode ter esse efeito calmante também, algumas podem inclusive né, ajudar, tem referência é, em redução de gases, mas não para bebê, né? Para mãe. <risos> para a mãe, <risos> o bebê que está em aleitamento patente exclusivo, ele não vai usar e até o sexto mês Exato. não é indicado né, que a gente ofereça nada que não seja, então de preferência, ou leite materno, ou nos casos que houver necessidade, a forma infantil adequada para cada bebê, indicado, né, com indicação do também. Café não é interessante muita quantidade, né, porque aí sim pode estimular um pouquinho esse bebê. Exatamente, e já tive casos, inclusive, engraçadíssimos, assim, da mãe que saiu da rotina, viajou, foi pra outra cidade, e aí tinha um café da tarde, resolveu tomar um café da tarde, e tinha decidido não usar café durante a gestação, não usou, o bebê já estava sei lá, com, quase seis meses, e aí tomou um café, 5 horas da tarde tomou um café, e ia amamentando. E aí, até entender por que que o filho dela ficava <risos> enlouquecida de tardíssimo, ele era 10 horas da noite pro era dez horas da manhã, e ela não tava entendendo nada, porque, meu Deus, o que que tá acontecer com essa criança? Aí que ela lembrou que ela tomou um café, 5 horas da tarde, e que realmente teve esse efeito. Uhum. Então, claro, isso é um caso específico isolado, a gente sabe que os bebês não reagem tem todos Da mesma forma a esse aporte de cafeína. A gente não tem como determinar quanto de cafeína tem no seu café uhum. né? E a gente lembra também que chá preto, chá mate, também são fontes de cafeína. Chocolate, Chocolate principalmente os mais amargos então, é, eu normalmente eu não indico que a mulher corte em absoluto, salvo raras exceções na gestação ou ainda no preparo para gestação, algumas mulheres por condições específicas vão sim ter que eliminar a cafeína né, ou reduzir o mínimo possível, mas normalmente a indicação que eu faço é manter o consumo em quantidade pequena então assim, até uma xícara por dia e na parte da manhã de preferência, assim, no máximo ali perto do almoço, isso também não é muito interessante porque eu posso atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Uhum. Então, deixem de manhã e não consome à tarde para garantir boa noite de sono para todo mundo, né? E observar, né? Acho que muito do mito que vem do que a mãe come, se dá sintoma ou não no bebê, depende muito da observação isso. daquela família ali, daquela mãe com aquele bebê. Então, a gente às vezes vê uma mãe recomendando para outra, ai... Ah, meu filho tá com cólica. Nossa, para de dar feijão porque vai funcionar. Quem já ouviu né? isso? Eu não sei se alguém é alguém já deve ter isso. Alguém vai contar? Com certeza vai aparecer. É... E não é sempre assim. Então, a gente sempre tem que observar aquela mãe com aquele bebê. Aquele alimento que a mãe tá achando que tá causando alguma coisa no bebê. Pra gente chegar a uma conclusão se aquilo tá desencadeando ou não. Porque não existe uma regra, né? Não tem uma lista de alimentos. Olha, tira esse que não vai dar cólica. É o que a gente estava brincando aqui antes de começar é. a live, né? Que ela falou que se tivesse uma receita para cólica, a gente tava fazendo a live lá das Maldivas. Bem poeta, é, é. Então, é, é muito de observar. Você tá achando que você come brócolis da cólica no seu bebê? Opa, então vamos observar aí. Toda vez que você come brócolis e seu bebê tem cólica, vamos tirar o brócolis. Ah, melhorou. Opa, então podemos é. pensar a alguma coisa. Mas não é assim, você que comeu o alimento é digerido ali na sua barriga, ele, o gás ele não vai passar pelo leite materno assim via direta, então não, não existe essa relação direta uhum. e isso eu acho que é muito importante das mães saberem, porque às vezes chegam mães para mim como gastro pediatra, ou mesmo como de pediatria geral, com uma, uma lista de restrição alimentar enorme, acreditando que aquilo está trazendo benefício para o bebê. E muitas vezes não, aquilo está prejudicando a nutrição dela e prejudicando inclusive a qualidade daquele é. leite. Olha, né? Não, não que, é. que o leite seja fraco, que isso é importante de Exatamente, leite, é. não existe leite fraco. Mas vai prejudicando né, aquela mãe, aquele bebê. É, e essa, é importante tocar nesse plotão e leite fraco, que eu lembro sempre. Às vezes, mães em condições das mais adversas, assim, situação às vezes de extrema pobreza, tem estudos que mostram. Essas mães, né, com a estimulação do, do, da sucção do bebê, elas conseguem manter a produção de leite materno. A gente sabe que o corpo é muito sábio e vai sim. É, é, se esforçar para poder direcionar o máximo que puder de energia e de nutrientes para esse leite. Porque né, tem todo o mecanismo biológico aí que seria para a sobrevivência desse menor, que está chegando agora, que é mais fraco, que não tem outra fonte de nutrição. Né? A princípio é isso, não tem outra fonte de nutrição. Então esse leite, ele vai sim nutrir esse bebê. Mas a gente sabe que quando a alimentação da mãe... É adequada, quando é rica em energia na quantidade suficiente, quando eu tenho micronutrientes, então vitaminas e minerais em boas quantidades, eu tô oferecendo um leite de muito, muito melhor bem. qualidade para esse bebê. Então quando a gente justamente faz isso, e também eu recebo vários pacientes, já fiz até no Instagram, tem um reel sobre isso lá, eu vou mostrando, né? Eu fiz um compilado assim de coisas que eu já ouvi. Eu acho que tem até pergunta aqui, eu vou ver, depois alguém perguntou alguma coisa, se podia ou não podia. É... De coisas assim que a gente às vezes fica até assustado quando diz, meu Deus, mas de onde inventaram um que não pode consumir isso? Porque às vezes tem assim, um viés também né, da referência, né? Eu comi alguma coisa diferente e meu bebê ficou agitado, né? ficou diferente. Então foi por isso. Mas salva essa história do café, porque a referência ela é mais direta, uhum. não necessariamente uhum. vai acontecer dessa forma. Então às vezes a observação não é de um dia só, justamente isso uhum. a o doutor está falando, às vezes eu tenho que. Testar mais de uma vez para poder entender como é que vai ser o comportamento do bebê e saber se eu vou fazer uma exclusão ou não. E isso, da mesma forma, eu falo da mesma forma com os meus pacientes: eu falo, olha, a gente não tem essa lista mágica, então é necessário entender a resposta que o bebê. Tem, né, a cada situação, e às vezes esse bebê vai ficar incomodado tem isso também. Nem tudo é cólica, uhum. né, porque tá desconfortável porque tá com gases Às vezes esse bebê, ele tem alguma questão do ambiente, que ele tá incomodado, ele tá passando por algum salto, tem muitas possibilidades. E ele tá aprendendo a viver aqui fora, são muitos estímulos são muitas novidades todos os dias e nem tudo tá diretamente relacionado à alimentação, ao leite. Então, tem muitas variáveis aí e às vezes isso cai direto naquilo que comeu que eu vou falar que, ai meu Deus, é. e aí pronto, é, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas tem alguns casos que sim, né, a gente precisa excluir alguns alimentos. Uhum. Então, por exemplo, uma mãe que a gente está suspeitando ali que o bebê tem alergia à proteína do leite, e aí essa mãe tem que sim excluir a proteína do leite da sua dieta. Uhum. Essa mãe, ela tem todo o direito de amamentar não existe isso, pelo amor de Deus, de parar de amamentar porque o bebê tem hipótese de alergia à proteína muito leite, pelo né? muito pelo contrário, mas isso às vezes é uma coisa que ainda chega pra mim, ah meu filho tem alergia, eu parei de amamentar, não, ah, não pare, né o melhor que você tem a fazer é continuar amamentando, mas daí tem que fazer a dieta, né? E essa dieta às vezes é difícil no início porque é uma coisa que assusta, né, é. mas não é tão difícil assim né, é. jeito. No início assim, é chata, é uma dieta chata, isso é, é fato, a gente não, não pode não falar disso né e, e porque a exclusão muitas vezes que é orientada seja feita é uma exclusão muito significativa, radical mesmo de qualquer tipo de alimento que contenha leite ou traço de leite, pelo menos uma Uhum. E claro, aí quando eu junto com o gasto pediátrico, com o pediátrico, poder entender em que momento isso vai né, voltar é para a né? dieta materna, em que momento vai sendo né, afrouxado justamente para testando a tolerância do bebê uhum. a esse tipo de alimento, a né? é, esse tipo de proteína. Na verdade é isso, o bebê ele tem alergia sempre para proteína, né? Então não tem nada a ver com lactose, tem muita gente não, não é isso. Né? Né? A lactose, ela é o um açúcar, ela é o um carboidrato do leite, então, é uma coisa, a proteína do leite é outra. Inclusive, o leite materno é riquíssimo em lactose, não sei se vocês sabem disso. E se tem um ser humano que vai conseguir fazer bom uso jeito... disso, é, okay. é o bebê. Então, então, a <risos> lactose é raríssimo no bebê, então, uhum. o bebê, geralmente, se tem alguma coisa a leite, é alergia à proteína do uhum. leite. Uhum. E aí, nesse caso, a gente orienta a exclusão do leite. E aí é qualquer tipo de leite, né, que às vezes pergunta, leite de cabra, uhum. leite de ovelha, queijo de búfalo, não, não pode. princípio tipo de de né? tipos de leite e, e derivados, de queijão, queijo, manteiga, creme uhum. de leite e os traços, então eu falo, tem que ler rótulo de tudo, tudo, tudo, tudo até sim. do que você menos imagina, pode é. ter um o tipo do leite lá. Exatamente, e a vantagem que a gente tem é que hoje a legislação obriga que isso esteja descrito, então facilitou muito para as mães de bebês da PLV, que infelizmente é uma condição que a gente tem com cada vez mais a frequência, né, é parece que é cada vez mais hum. frequente. E então a, essa identificação fica muito mais fácil, mas é mais fácil ainda, né, de conseguir fazer essa eliminação quando você realmente opta por minimizar o consumo de alimentos industrializados. Porque né, no brócolis não tem, na, na não. laranja não tem. Então quando você está consumindo uma alimentação que é baseada em cereais, frutas, legumes, verduras, fica muito mais fácil carnes é, ovos, então fica muito mais fácil da gente conseguir controlar isso. Exige uma adaptação? Exige. Exige um comportamento diferente, né? Uhum. E eu falo que às vezes a gente evoluiu tanto em certos aspectos e aí a gente chegou num ponto que a gente fala, não, então agora a gente tem que olhar para trás. Agora a gente tem que realmente tentar reorganizar e voltar para essa base de uma alimentação natural. Uhum. Que a gente, todo mundo ganha com isso. né? Às vezes a gente tem situações específicas que nos levam a isso. E essa eliminação de traços então né, claro a gente elimina tudo que contém leite ou derivados, qualquer tipo de leite, qualquer tipo de derivado. Uh, os traços então que podem estar presentes às vezes em alimentos que a gente nem imaginava, que não tem nada de leite ali, mas às vezes na indústria é necessário fazer alguma composição ou eu tenho uma máquina que produz alguma coisa e nessa mesma máquina, no mesmo ambiente eu tenho alguma coisa que tem leite, então não é indicado, pelo menos no primeiro momento. Uhum. E também lembrar que aí em casa é importantíssimo para alguns, para muitos, na verdade maioria, inicialmente, é tentar separar, inclusive, utensílios. Não. Porque às vezes, né, acho que não sei, já deve ter acontecido várias vezes da mãe tentar fazer essa exclusão e ela fala, mas eu não estou comendo nada mesmo, não e tem nada. Assim, então. e, e o bebê continua sintomático. E aí a gente lembra então que às vezes utensílios mesmo, às vezes uma colher, tem colher, por exemplo, a gente não, né, em, em cozinhas industriais não pode mais ser utilizar colher de pau, por exemplo, uhum. porque ela é porosa e às vezes, por mais que você higienize ela muito bem, ela pode ter algum resquício ali, por exemplo, de leite. Então, os utensílios, muitas vezes, eles têm que ser separados, as panelas, o ideal é que seja separado, dependendo da, né, do, do, do material que for utilizado, é, se for vasilha plástica, por exemplo, que a gente nem recomenda tanto mais, mas o ideal é que não utilize. Então, quando a gente fica aí com louça ou vidro, é mais fácil, porque esses, eles não vão reter né nenhuma partícula digamos assim eu costumava estar com separar uma bucha para lavar né só. exatamente é. É uma da casa Isso. e uma que é né das, das coisas que não vai ter nada de leite também importante então são cuidados que às vezes pelo menos né nas, nos primeiros meses nas primeiras Sim. semanas são necessários para poder garantir essa exclusão e o bebê estabilizar e, e... depois dá para ir né na o garante, então, tolerando isso. esses traços, essas é, né, manipulações com esse tipo de, né, de colheres, assim, fala, essas contaminações. Vai começando assim, né? E aí tem um protocolo até pra gente uhum. poder seguir, reintroduzir, que costuma funcionar, né? A maioria dos bebês depois. Dá fé. Tá fica grátis, tudo é. bem. E... Mas é um processo, é meio chato, é meio penoso. e hoje tem, inclusive, é... empresas que produzem alimentos também, né, pra poder ajudar, porque a, a grande questão é que às vezes essa mãe ela sente muita falta de bolo, de... E não é porque é. a gente não come todo dia, não é porque o nutricionista não recomenda que você tenha isso como base sujeito, que você não vai comer nunca mais, né, porque faz parte também, às vezes, de momentos de celebrar, de socializar, então... Um bolo, um pãozinho de que, né, que às vezes não é pão de queijo, mas é pão de queijo, é um pão de beijo, tem um monte de nomes, assim, diferentes. algumas, né, possibilidades que a gente tem de receitas ou de pessoas que... Fabricam mesmo esse tipo de, de preparação e que são possibilidades, janelas aí para quem que faz o que as mães realmente mais queixam, sente falta é café da manhã e lanche, né? É. Porque almoço e jantar, você falou, a comida é. do dia a dia não vai ter o risco da contaminação. Aí a fruta fica muito restrita uhum. ali, então, realmente esses preparos assim, tipo bolo, pãozinho, é a hora que elas sentem mais falta. É. E tem muitas receitas, né, que podem ter feito. Tem, eu gosto de passar receita fácil, às vezes, assim, que eu falo, eu falo sempre assim, porque eu sei que nutricionistas estão é um viés, né. fala não, nutricionistas, eu gosta de comida na treva, vai querer negócio difícil de fazer, não, eu sei que todo mundo, hoje em dia, tem, Não tem muita tempo. coisa pra fazer, ninguém tem tempo, ou porque tá trabalhando demais, ou porque já tá cuidando do bebê, aí, que é uma rotina ali pesada, exaustiva com o bebê, muitas vezes, primeiro, né, pelo fato de ser um bebê muito pequenininho, exige, e pelo fato de a gente estar no momento com menos apoio em casa. Então é assim, é. receita de liquidificador, é coisa que você pode bater e botar pra assar, e aí, tirou quer fatiar, congela, e aí você tira e come o bolinho, depois tem temperatura ambiente, ele tá maravilhoso, então a gente tem que tentar levar isso de uma forma mais prática também, né, é. isso eu acho que é importante. Vamos ver se já tem pergunta, Vamos né? então, tá ver. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal a é. gente citar, mas pode olhar. Vou o olhar feijão, o é porque tem esse negócio do feijão, eu tenho certeza, tem que a gente fala assim, mas eu tenho certeza que comigo o feijão fez mal para meu bebê. E é isso que a gente falou, tem alguns casos que de fato a gente vai ter alguns alimentos específicos que podem causar mais desconforto. Então, para o feijão, uma dica que eu dou para todo mundo, é... que faça remolho do feijão. Uhum. Como que é o rebolo? Rebolo não é bolho, é rebolho A gente deixa esse feijão imerso numa boa quantidade de água Por um período aí de pelo menos 12 horas Algumas pessoas vão precisar de um tempo ainda maior 18, 24, a gente tem estudos até com 48 horas feijão quase brota, né? Mas tem estudos com até 48 horas Então a gente deixa esse feijão de molho De preferência com algumas gotinhas de limão Com um pouquinho de vinagre é Uma colherinha só, numa, numa quantidade grande de água e de feijão e a cada e pelo menos duas vezes nesse período de 12 horas, então a cada 6 horas a gente troca essa água então troca duas vezes e usa uma água nova para cozinhar tem muita gente que faz isso e observa né, que o feijão fica todo cheio de bolinhas em cima dá uma espuminha às vezes, e inclusive até mal cheirosa em alguns casos essa espuma nada mais é do que essa eliminação aí que a gente tem de fatores antinutricionais que a gente chama então a vantagem de fazer isso é que além da gente eliminar é, esses compostos, que são desconfortáveis para algumas pessoas, que relatam mais gases, desconforto, né, distensão abdominal, a gente facilita a absorção dos nutrientes, dos, do, né, do que tem de bom ali no feijão. E serve é para qualquer leguminosa, né? Todas é, é as lentilha... Grão é de bico... E que é, inclusive, maravilhoso quando a gente consegue variar também, definindo muito isso. Às vezes a gente fica só no feijão carioca, feijão carioca. E é legal variar, né? Outros tipos de feijão, preto, branco, roxinho e outras leguminosas, justamente isso. O limão, o vinagre, ele ajuda nessa liberação? Ajuda. Esse meio ácido, ele pode ajudar a fazer com que o processo seja mais acelerado. Pode ficar só na água, mas colocando umas gotinhas de alguma coisa ácida assim pode ajudar também. É, é até um vídeo, outro dia vi que um, um, um pote de feijão de molho eu ia mostrando a produção. Ah, eu mesmo, é isso, vai isso. Vai crescendo, vai crescendo, é... é e facilita o... A cocção, é, né? vai é. cozinhar mais rápido também, porque ele já absorveu uma quantidade interessante de água ali, então também agiliza o processo. É. Apesar de ficar muito tempo de molho, mas aí coloca às vezes de noite, né, no fim do dia, troca uma água uma vez antes de dormir, troca de manhã, pode cozinhar, pronto, não. tudo certo. Ó, uma pergunta que tinha ali é em relação ao chá de funcho, se pode tomar chá de funcho e se teria alguma função no bebê. Pois é, o bebê não pode tomar, né? Uhum. A mãe pode <risos> tomar. A mãe pode tomar o chá difunto, né, erva é doce, e, e para algumas pessoas, é, pode ajudar realmente nessa questão dos gases né? De distensão abdominal, que tem algum desconforto, ele pode ser útil nesse sentido. Se vai ajudar o bebê... Aí, só, só observando ali. Só né? observando, porque em estudo mesmo, comprovado, não tem. não tem. Os estudos falam que não tem, certo? <risos> a gente não tem isso. Mas pode usar, é o que a gente falou, inclusive é ótimo ajudar ali, inclusive, nessa questão da hidratação, principalmente agora que ainda tá mais friozinho, né? É, às vezes tem gente que tem mais dificuldade de beber água, então manter esses chás aí como opção de hidratação também é legal. E se você percebe que é bom pra você, que melhora pra você. Ainda não, é legal. Tem, tem alguma outra pergunta? Não, ele sabia essa. Outra coisa que a gente lembrou também, né, quando a gente está começando antes de começar, é o que que então seria, assim, sem dúvida, que pode realmente ajudar a gente evitar esse desconforto para o bebê, né. E aí eu acho que vale a gente lembrar que esse bebê recém-nascido, né, pelo menos até três meses de vida, que é a fase que a gente sabe que eu tenho maior possibilidade de ter cólicas, é, ele tem um intestino que está em pleno desenvolvimento de e pimenta. colonização de fato, né? Uhum. o momento da colonização. Ah, acho que é essa pergunta que eu tinha visto, ó. Pimenta é faz mesmo. mal para o bebê. Se a mãe comer pimenta faz mal pro bebê. Ah, ah, é. né? Então, da mesma forma. Não, tem um monte de gente que morre de medo de comer pimenta, não come pimenta. E mas por que você não tá comendo pimenta? Às vezes a mãe ama pimenta. Eu não comendo fazer mal pro meu filho. Alguém falou que vai fazer mal pro meu filho. Então, vale fazer o teste. Eu recomendo sempre isso, né? Se é alguém que não tem, na rotina alimentar, o consumo de pimenta com frequência, é, faz um teste. Faz um Vê o que vai acontecer. Minha filha tem três meses e eu gosto de pimenta. Então, excelente. É. A princípio, é. né, não tem porquê. Não sei se você já testou, mas vale o teste. Porque, às vezes, né, fica sem assim, uma coisa que você gosta e que é saudável. Se você não tem nenhum desconforto com o uso, eu falo sempre assim, que o primeiro critério é esse também. Se você é não verdade. tem nenhum desconforto com o uso, né, então tem gente que às vezes ah, tem muito desconforto com o feijão. Tá, mas vamos tentar manipular isso aí, dessa forma que eu falei, fazer o um molho, substituir, às vezes usar outra leguminosa diferente. até pra variar porque é super legal, a gente consegue com isso enriquecer em nutrientes, alimentação e fazer o teste, tem que testar. É. Eu tava lendo umas coisas antes também de vir pra cá e tinha falando sobre comer canja pra estimular a canjica doce, né? Uhum. Pra estimular. E cerveja preta. Gente, cerveja alta não, não ela pode pode diferente. Inclusive, pode ter um efeito inibitório, é. né? Porque uhum. tem uma sinalização hormonal que pode acontecer aí e atrapalha mesmo a longo prazo, digamos assim assim atrapalha. É, é uma ela... lenda que não. Não vale mais. Agora, a história da canjica para produzir leite, ela tem um embasamento e tem uma explicação, apesar de que não seja uma recomendação. né Mas entendendo que é uma fase, como eu falei, que tem uma demanda energética muito significativa, eu lembro que a canjica é um alimento, é um alimento muito rico em energia, uhum. em calorias. Então, muitas vezes é uma forma de você fazer esse cumprimento ali, uhum. num momento que você tá difícil e aí vem e te traz uma canjica quentinha, maravilhosa. Claro que, né, a mesma tem uma questão é específica com alguns componentes e claro você não vai ficar comendo canjica todo dia, porque senão a gente ultrapassa essa necessidade, mas pode comer. Tem uma pergunta que não é diretamente relacionada ao que a gente está falando, mas eu vou aproveitar para responder. Bebê de um mês a amamentação exclusiva pode ficar até quantos dias sem fazer cocô? Bebê que está em amamentação, aleitamento materno exclusivo, pode variar muito a frequência evacuatória, viu gente? Pode fazer cocô a cada mamada, então dá aí umas oito evacuações em média do dia, até ficar descrito em literatura até uma semana, dez dias. É claro que a gente não gosta quando esse bebê fica uma semana, dez dias, porque ele fica irritado, fica incomodado. Mas até então é uma variação da normalidade, desde que quando ele evacue, seja aquele cocô molinho, pastosinho. Se começar a ficar um pouco muito ressecado, que a mãe às vezes tem que até apertar ali o bumbum pra sair, daí isso não tá legal. Isso às vezes pode acontecer num, num momento ali que o bebê tá passando por um salto, né, uma mudança maior e às vezes não vai persistir, Tá? É, uma alimentação legal ajuda na formação da microbiota desse bebê e uma microbiota saudável ajuda na regularização sim, sim. das evacuações. É então, isso é... que a gente ia citar, né? Com relação a isso, tem que pensar que esse bebê está chegando aí e ele está formando essa microbiota. Então, essa é a responsabilidade também da mãe de lembrar. Não só usar um probiótico, a gente tem inclusive né, alguns que são permitidos para bebês Sim. Poucos que são permitidos já tem estudos para serem usados diretamente por bebês Mas eu defendo muito que a mãe, né, em muitos casos, ela use probióticos com cepas específicas que são direcionadas para ela de acordo com as necessidades dela Então eu sabendo que eu estou fazendo ali uma seleção Além do que ela já tem mesmo, porque eu não estou colonizando essa mãe de novo uhum. Ela tem que lembrar que eu já tenho bactérias que estão ali naquele intestino mas eu estou estimulando, eu tô jogando ali uma, alguma turma do bem que vai ajudar nesse processo. E esse bebê vai estar em contato com isso, de alguma forma. Mesmo no contato pele a pele com a mãe, ele já tem contato com toda essa microbiota, né? E que vai ajudar nessa composição que tá acontecendo no intestino dele nesse momento. Você lembrando que probiótico, cada um é um tipo, eles são diferentes. Às vezes a gente fala, ah, vai tomar probiótico. Aí chega na farmácia e não vê o um probiótico, não. Não. <risos> Uma indicação específica. Se Por tempo tá, específico de é uso. Por isso que eu falei, a gente monta às vezes né, a indicação de acordo com a sua necessidade. Uhum. Então a sua nem sempre vai ser a que você teve na gestação anterior. Porque uhum. cada momento né, vai ter uma necessidade diferente. Cada dupla mãe e bebê é diferente. E o seu não é o da sua vizinha, é da sua amiga, é da sua, é sua filha. Então às vezes você pode usar e aí tem um efeito muito diferente do que era esperado. Uhum. É. Vamos ver mais, gente. tinha é pertinho que eu tô sem óculos. O que fazer para estimular a produção do leite? Então foi o que a gente começou falando, né? Vamos só relembrar. Manter excelente hidratação. Se alimentar muito bem, que muitas vezes já é um desafio para muitas mães, né? Mas assim, evitar tá ficar pulando muita refeição, é tentar organizar uma rotina de horários para você comer e comer comida saudável, comida de verdade. Evitar ficar naquela, muito biscoito, bolo, porque às vezes a gente cai nessa mesmo, né? Por semana passada eu falei isso numa live. É muito fácil a gente começar a ficar só comendo porcaria porque é o mais rápido, né? Eu penso, eu falo que as minhas pacientes uma coisa também, eu falo, ó, pensa que você vai estar com o seu bebê no colo, às vezes ele tá lá chorando de tarde, você não sabe o que você faz. Você tem que ter alguma coisa que você vai abrir uma porta, vai pegar um negócio e vai comer. Se for alguma coisa que você vai ter que lavar, que você vai ter que preparar, você não vai fazer. Então, você tem que se organizar antes para poder ter isso aí saudável. E o terceiro ponto, né, que eu falo assim, que é o tripé básico a gente ter essa excelente produção de leite terra, é descansar, e que é muito difícil, mas assim, né, é tentar se organizar, é tentar mesmo sem assim, uma rotina de sono, né, com essas novidades, tentar se organizar para poder descansar e evitar o máximo isso é. ah, e a gente colocar convivir. o bebê pra sugar, né? E colocar o bebê pra sugar. Então, assim, mas falando de alimentação, de alimentação né? De uhum. base, comportamento, é isso. E claro, o estímulo é feito principalmente pelo bebê. Essa sinalização hormonal é quando a gente coloca o bebê para mamar. E essa organização é uma ótima, o pai poder ajudar nesse momento. Né? Então, às vezes os pais, falam assim, ah, o que eu posso ajudar ali, já que a mãe tá lamentando? Então, você pode ajudar a organizar a alimentação dessa isso. mãe. Preparar esses lanchinhos saudáveis que ela vai tá fazer. E na passado. feira, ou no supermercado, deixar a, a água, de deixar água lá pra poder manter, fazer um chá pra poder ajudar a manter essa água. Então fica passão. aí a dica pros papais é a responsabilidade dos pais. Exatamente, isso, gente. Pai, tem muita coisa que o <risos> pai fazer. Demais. Demais. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Precisa acordar um bebê que está ganhando peso na madrugada. Pra amamentar? Está ganhando peso. Está ganhando peso. Ó, isso é algo que você vai ver na consulta com a pediatra, né? É, vai depender muito aí do seu caso. De uma maneira geral, um bebê que está ganhando peso bem, não sei a idade do seu bebê, é, a gente geralmente não precisa acordar ele pra amamentar. Né? Se ele tá dormindo, não te deixa ele dormir, aproveita pra você dormir e descansar também. Agora se é um bebê que não está ganhando peso, aí às vezes a gente orienta a acordar para amamentar sim, mas falando de uma maneira geral, isso é algo que Eu você bem, tem que é, ver sim. na consulta direitinho como que tá o ganho de peso, é. né, qual é esse ganho de peso que tá aí direitinho pra gente falar com certeza. É. mas e tem um detalhe também que a gente tem que lembrar, é essa sinalização hormonal como a gente tá falando, que o bebê vai fazer essa estimulação, ela é muito preciosa à noite, à noite a gente tem, né, o pico desses hormônios que... Do, hum. De, da prolactina que vai fazer a estimulação realmente para essa produção. Então, nos primeiros, nas primeiras semanas, pelo menos desse bebê, é comum que ele apote pelo menos uma vez hum. nesse período da madrugada. E isso pode ser muito útil, inclusive, para facilitar essa sinalização hormonal e conseguir né, melhorar ainda essa produção de leite materno. Mas, qualquer, assim, acordar o bebê aí já é bem específico, tem uhum. que saber caso a caso, né, com o pediatra mesmo que está acompanhando. A é gente né? tem que ver cada caso de como que tá. Uhum. E, e, às vezes, acontece do bebê, no início acordava mais, acordava menos, justamente para essa regulação, ele começa a produzir mais leite, né, mama mais no horário, mama menos em outro. É, exatamente. exatamente. Então, às vezes... Eles são muito espertos. Gente. Eles sabem. Eles sabem. Quanto eles querem lavar é. <risos> Então, é interessante observar a necessidade do bebê. Né? É, eu Só quem acha que tem uma pergunta aqui. Tem muito pessoal Ah, não. Eu já conheço. É, né? Que era bem Não, não. O bebê colocar a não gente é. tem é. alguma. A mais pressa. Se alguém perguntou e a gente não responde. É, eu se alguém perguntou, manda de novo. Viu, <risos> gente? Que a gente se perde aqui, não? É. É, ah, enquanto é. isso, eu lembrei de uma outra coisa que eu ia falar também. Que a gente falou com relação a essa questão da, da microbiota, né? Que o bebê tá formando. É claro que essa questão da... Que a gente fala muito, né? Esse bebê, às vezes, ele fica muito incomodado. É, por uma imaturidade intestinal. Enquanto ela lá em muito melhor que mas, é, é, então assim, uma das coisas é a questão dessa colonização de bactérias que está acontecendo ali. Tem outras razões. Mas eu tenho que lembrar, e quando alguém me pergunta, se funciona, então o que, que você recomenda, o que, que você acha que não é interessante mesmo? O bebê está com cólica, a gente não consegue identificar. Não é nenhuma alergia específica, né não é a PLV. Uh, mas tem alguma coisa errada. Como é que a gente faz para poder melhorar isso? E aí, normalmente, a primeira coisa que eu falo é controle o consumo de açúcar, e a gente tem que lembrar às vezes eu tenho um excesso de açúcares ali, eu posso desregular de alguma forma essa, essas bactérias que estão nesse intestino, isso acontece com a gente, né? Sim. Com adultos, então é muito comum que às vezes você desregula um pouco o seu consumo, tá comendo muito carboidrato, comendo muito doce, e aí isso, né, no médio ou longo prazo, você começa a perceber que você vai ficar com mais gases, você vai ter distensão abdominal, você vai ficar incomodado também. E aí é uma regulação, né? A primeira regulação talvez passa. E isso tem acontecido muito com as crianças maiorzinhas também agora nessa época de pandemia, ficando mais em casa, comem mais besteira. Hum. Então tem chegado muita queixa de dor abdominal, alteração de hábito intestinal por conta disso. Suco, a gente tem que lembrar que suco artificial geralmente tem muito açúcar. Aí fala, ah, mas eu estou zero, mas tem um adoçante. Então, que que também, é também é muito é... bom, né? Então, é, esse cuidado realmente de açúcar é a primeira coisa, que às vezes a gente tirando já tem uma melhora, né? E outras balanças também? Você percebe isso? Tá vendo, gente? É isso mesmo. Açúcar não é legal, não é legal. <risos> Mas é, faz muita diferença e, e, e é esse balanço que a gente falou, né? Então, entendendo assim, o que a gente pode fazer nesse caso, né? É. Lembra que nós estamos na semana. Mundial do aleitamento materno, estamos começando o agosto dourado, então proteger a amamentação. Quando a mãe está confortável com a alimentação dela, quando essa mãe tá, né, tem o mínimo de organização da rotina dela de descanso, então quando isso é viável, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil manter o aleitamento. Então, o maior desafio que a gente tem, é, é, eu acredito que seja com mães de bebês a PLV mesmo, porque acho que é né, a maior restrição que a gente ah, pode é. ter. Tem alguns outros casos doenças muito específicas, pouco comuns. Ou menos, menos. comuns. São, não são muitos os casos que a gente tem que contraindicar aleitamento, uhum. né? São poucos. E no caso da pele não está contraindicado, mas a gente tem que fazer essa restrição. Tem outras doenças gastrointestinais que precisam uhum. de restrição também, mas são bem raras. É. E outras restrições de outros nutrientes para mãe também, né? Uhum. Mas a questão é. é... Fazer, Fazendo, né, mesmo a gente tem que fazer uma exclusão tão radical, porque é isso, muitas vezes eu tenho leite em lugares que a gente também não imagina, uhum. mas quando isso né, fica ajustado e, e funciona muito bem, a mãe fica habituada, não é uma restrição para o resto da vida, ou não, muitas, para muitas mães não é durante todo o tempo de aleitamento desse bebê, uhum. às vezes com alguns meses já consegue reintroduzir. E a grande vantagem de manter o aleitamento nesses casos é lembrar que ah, é mais uma pergunta, a gente já vai ver. Eu não tenho nenhuma fórmula que tenha os componentes imunológicos, e a gente nunca falou tanto de sistema imunológico, nunca falou tanto das defesas do organismo Sim. como agora. E eu não tenho nenhum outro recurso que vai prover, né, diariamente, de forma tão fisiológica, esses benefícios imunológicos como o leite materno tem, Sim. né. E só um adendo aqui na questão da alergia, é que às vezes, né, a gente fala um pouquinho mais, a mãe começou a restrição da proteína do leite, aquele bebê não melhora e às vezes ela começa a fazer outras restrições sozinha. Não faça isso, sempre converse com o seu médico antes de restringir algum outro alimento. Porque também às vezes acontece, já chegaram mães pra mim que estavam assim, com restrição, e eu falei, gente, tava comendo arroz, batata e frango só. E não, isso não é legal. Então, sempre converse com o seu médico antes de fazer alguma restrição alimentar, seja por alergia, seja por qualquer outro motivo de cólica, né, de choro do bebê. Uhum. Converse sempre com o seu médico antes, né, uhum. ou com a nutrição. É, a gente tem a possibilidade até de ter algumas reações cruzadas, né, de ter uhum. múltiplas alergias, mas tem que ser avaliado, porque senão a gente consegue nem entender o que que é, né. É, a pergunta é que medicamentos para dor de cabeça, por exemplo, ou na, na ou na digestão, se é prejudicial na amamentação. E caso tem que tomar, você tem que esperar algum tempo para amamentar. Aí tem uma lista de medicações que a gente pode ou não né, indicar, tanto na gestação quanto na amamentação. Se são medicações que estão liberadas, não tem problema, você pode amamentar normalmente. É. Agora, tem algumas medicações... São, talvez numa categoria não tão interessante, mas que se é fundamental para aquela mãe, de, pela patologia de base dela, ela precisa fazer uso. Então isso depende muito da, né, da doença, do remédio em si. E tem que ter aconselhamento médico, é. né, gente? Isso, eu recebo, as vezes, pacientes me perguntam: posso tomar qualquer coisa, não sou médica, não, gente. <risos> tem que ter aconselhamento médico, por mais que tenha alguma coisa. mas é uma dor de cabeça, é só uma disposição gástrica, então vou tomar alguma coisa aqui. Busque aconselhamento médico. Isso deveria ser para todo mundo, mesmo se você não tivesse amamentando. O ideal seria que você tivesse aconselhamento médico para uso, né? É, mas amamentando mais ainda. E álcool na gestação zero, óbvio, mas na amamentação às vezes as mães perguntam: se pode tomar uma tacinha de vinho e aí quanto tempo precisa esperar? O que é que você orienta? Pode ser. Essa é uma questão polêmica, mas é, talvez não precise ser tão polêmico assim, né? A minha recomendação é que pelo menos né, no, até o terceiro ou quarto mês de vida do bebê, realmente a mãe continue a abstenção de álcool. Uhum. Porque a gente sabe, como a gente falou, até tá? a história da cerveja preta, a gente sabe que pode, inclusive, inibir essa injeção a produção de leite materna, ela pode ser né, é, impactada. Então, o ideal seria realmente não consumir, pelo menos nesses primeiros meses. Uhum. Depois disso, a gente tem, inclusive, né, um, um portal sobre alimentação que é muito interessante aqui no Brasil, que tem uma tabela com referências. De, do que, que seria assim uma possibilidade de consumo de álcool e quanto tempo a gente poderia fazer é, é, depois o alentamento, né? depois de quanto tempo eu teria esse leite seguro para o bebê mamar. Então, ah, tem lá essa, essa tabela, ela varia assim de acordo com o peso da mãe e a quantidade de bebida cólica que ela consumiu. Mas se a gente for olhar lá em, em média, assim, é, no mínimo Duas horas depois de consumo de uma dose, então uma lata de cerveja, ou uma dose, uma taça de vinho, que você poderia amamentar. Então, é, eu acho que é uma das formas até de prolongar o leitamento materno quando a mãe consegue se programar para isso. Uhum. Né? É claro que para ninguém a gente vai falar que está liberado a bebida alcoólica, porque realmente tem vários fatores aí que a gente tem que ter atenção. No mínimo no mínimo, lembrar que é muito calórico, né? Então é a equivalência mais maravilhosa que a gente pode fazer aqui. É uma latinha de cerveja que vai em calorias a um pãozinho francês, tá? Muito então, bem, né? É tá Antes de <risos> beber. Se, principalmente se você quer perder peso depois do parto. É o tipo de né, recurso aí que a gente tem que, que lembrar que é realmente para momentos específicos, para você celebrar, enfim. Mas tem essa restrição. Né? Então, hum. o ideal é que a gente use o mínimo possível. Mas com organização é possível. Né? Bom, então acho que já respondemos todas as perguntas aqui. Já estamos já com quase 50 minutos de live. Já foi. Que tá, quer encerrar falando alguma coisa? Ah, acho que, que é filme? isso. Acho que né, é, é a ideia é que a gente. Esclarece, então se ficar alguma dúvida depois, claro, podem mandar para mim também, para o doutor Larissa ou aqui no Instagram da Vila, a gente responde com o maior prazer e que todo mundo tente ficar um pouco mais tranquilo, né, nessa fase que é tão especial, aumentar é muito especial, é muito maravilhoso e nem sempre é tão fácil quanto a gente gostaria, né, mas com apoio, com informação, com certeza dá para ser um momento muito realmente especial e, e, e valioso tanto para o bebê quanto para a mãe. As próximas lives todas vão ser voltadas para amamentação esse mês, né gente? A gente as próximas vão ser com a consultora de amamentação aqui do ah, Amila. Então a gente vai falar justamente algumas dúvidas quando tem essa dificuldade de amamentar, como que faz. E eu só queria dar um recadinho que eu vi hoje até no grupo é, de pós parto, né? Algumas mães falando sobre doação de leite. Então, as mães que estão com a produção legal, existem várias unidades de saúde em Belo Horizonte que aceitam doação de leite materno e direciona para o hospital né, para instituições que precisam. Então, se você, mamãe, está com bastante produção, procura saber que você pode ajudar alguém também. Alguém que, às vezes, não está tendo oportunidade de amamentar o seu bebê, você pode contribuir. Né? Verdade. Ó, boa noite, muito obrigada a todos e até a próxima live. Obrigada, boa noite.